E bora pro próximo mistério, pessoal Fred, eu acho que nós merecemos Uma bela pausa, sim Por que não vamos ao parque? A Velma falou Salsicha tipo, adoro parques Cachorro quente, algodão doce E ótimos passeios Fred, vamos ao Big Bong Brothers E o Scooby-Doo, né Todo empolgado aí Big Bong Bros Vamos lá, né? Vamos ver... Esse aqui é do palhaço. Eu achava um dos mais difíceis quando era criança. Nem chegarei perto do trem fantasma. Vamos, salsicha. Nós viemos aqui para relaxar. Calma, a entrada me parece fechada. Este lugar parece morto. Monstro, nossa. Olhem o aviso aqui. Diz que está fechado por causa de um fantasma. Fantasma? Parece que temos outro caso. Tipo, são boas notícias. Notícias? Vamos nos aprofundar nisso tudo. Vamos procurar algumas pistas. Tipo. Aqui está trancado. Não dá para ir. Saiu no parque agora eu não saio nunca mais? É do palhaço. Olha, existem pistas em algum lugar por aqui. Tentem farejá-las. Típico, né, Fred? Você só fala isso. Ei, garotos, é um manual para aumentar a força. Mistério atualizado. Precisamos de mais pistas para resolver. Algum tipo de ensina provavelmente para atração. Mistério atualizado. Mais pistas. É, mulher. Óleozinho para colocar na lamparina quando pegar. Cadê o snack? Cadê, cadê? Boa. <risos> E vocês encontraram uma chave, falem com o Fred Parabéns, garotos, agora vocês podem investigar mais o parque Vocês que usar alguma atração fechada, que merda de lobisomem. É, precisa da lamparina, eu imaginei. Eu avisei vocês, eu avisei vocês para saírem do parque. se eles somem, se a gente vier pra cá e voltar O lampião está mais brilhante agora. É aqui. Minigame da geladeira. Quer ver? Aí, ó, tá vendo? Aqui. <risos> Joga aqui salsicha, velho. O um NPC contra mim, cara. Isso, deixa cair mesmo, Scooby. <risos> Vamos ver Quer ver que, que vai falar que tá pequeno de novo Muito pequeno Olha aí, tá vendo? Nunca deu sorte, gente, nesses minigames que tem em jogos assim Parece até uma coisa, cara Jornal Local, aqui diz, parque de diversões fracassa por falta de público. Esta prova mostra que o parque tem problemas. Mistério atualizado. Hum, quem iria querer fechar este parque? Essa chave aqui é onde que eu uso, mulher. Vocês pegaram algumas chaves, parecem ser de um carro ou algo assim. Entendi. Isso que a gente usa lá na maquininha, de boneco, ursinho, sei lá o que que é aquilo. <risos> Parabéns, vocês ganharam um boneco. Esperem, tem algum tipo de passe dentro. Mostrem isso a Fred. Cadê ele? Ele tá aqui ainda. Aqui, ó. Vocês estão indo bem. O passe nos permite investigar o parque um pouco mais. Aqui, né? Imaginei. Porra, merda puta que pariu, velho. Caramba, putz. Agora eu vou acertar nela, não é possível. É, vou ver o que tem aqui. Caramba! É, tô precisando mesmo, viu, Daphne, porque tá o oh, merda. esse cenário aqui eu tô com uma má sorte do caramba, viu? Ó, máscara, reserva. Quem iria querer fechar este parque, tá? Isso daí que eu já falou. sapatos grandes de palhaço. Blacks estão cobertos de sorvete. O palhaço deve se esconder na van de sorvete. Uma ótima pista. O que fantasma que querem máscaras reservas? Agora tu fala isso, né? Dá pra ver aqui? não dá, né? Rapaz, tenham um cuidado. O que ele falou? um então, cuidado no Crazy Slide. Ele parece muito perigo, meio perigoso. É. um hit só, né? Tá, tá que tá bom. Essa chave abrirá mais uma área no parque. Ué, não é aqui não, ah, é sim. Ai dá, que susto. Mas lá é que a bonitinha fica ali onde o rato fica e não leva hit, né? NPC é imortal mesmo, meu Deus. Só usar a chave que a gente tem, ó. Toma, mulher rodilhas, o cabelo do palhaço parece uma rodilha esperem, tem alguns pedaços de balão dentro, uma pista Mistério atualizado, fantasmas não precisam de rodilhas em sua cabeça como peruca de fato é Essa parte aqui é meio chatinha né, porque não dá pra gente enxergar muita coisa Tem que pegar impulso e correr até ali. Agora eu entendi. Será que tem... Rapaz, este maçarico nos ajudará a quebrar a fechadura. Ó, bora lá então. Meu Deus! Vou Sempre esmago ele aí, ó O cavaleiro <risos> Ah, tá aqui nessa aí. eu não tô indo tão mal, né Meu Deus, é só falar Mas enfim, pelo menos eu ganhei um bônus, né O um snackzinho que eu tanto queria e tal Já vou até usar de uma vez, que eu tô com medo de morrer aqui ah, usa sozinho Não é misterioso encontrar uma bola de canhão perto de um tropeiro Perto de quê? Perto de... Perto do próprio. Ah, tá. Nossa, de onde que eu tirei tropeiro, cara? tá fazer um face palm aqui. É, dá pra colocar aqui, mas pra isso... Eu acho que a armadilha vai ser exatamente aqui, pelo que eu me lembro. Mas pra isso tem que achar... Ai, não, não, não, não, não. Sai. <risos> Desculpa, eu não vou tocar nisso aí. É, mas no outro tu tocou, né? Ô, globo, pelo amor de Deus. Uma coletinha chata também essa daqui, viu? Meu Deus! Apenas colas, Scooby, tipo nada especial. Ah, é, mas aí também vocês não querem pegar nada, né? Uau, Scooby, uma caixa de fósforo. só não sei pra que usar ela. Né? estão ah, querendo tchau que eita. É, precisamos da chave, né? Pois é, mas onde que tá a chave? Onde está a chave aí é que tá? Peace. A nota do velho exalador diz que ele estava marcado por colocar a vida de visitantes em perigo. É uma excelente pista, um mistério atualizado. É. O nariz é vermelho, o palhaço idêntico. Um está uma pista. Pois é. Ei vocês, achei esta chave, tentei usá-las em algum lugar. Vocês acharam uma fantasia, como aquela do palhaço, com esta prova nós podemos resolver um mistério. Parabéns, vocês acharam todas as coisas, agora faremos a armadilha para pegar o palhaço mau, colete os itens e os leve para o grande topo. Também tava com HP baixo. Impossível não morrer, né? Mas agora eu tenho que tomar cuidado. Que se eu não me engano eu só tenho mais uma vida, né? Eu acho. Tá. Vou pegar a bola de canhão aqui. ai Acho que eu peguei tudo, né? Não vai se ela me dá um snackzinho, né? Porque ninguém é de ferro. Aí, ó. Agora vocês devem seguir as instruções, rapaz. Eu dei uma olhada no nosso plano, tá? Cola, bola de canhão. Tá. Você vai ver aí, ó. Tá vendo? Eu tenho que falar com o Fred agora, acho, né? Ah, o fantasma tá colado. Nós o pegamos, agora este palhaço engraçadinho não engana mais e o parque terá sua honra de volta. Agora quem estará escondido nesta fantasia, exatamente como pensei Miki Minha de o zelador O parque está em meu sangue, mas a tradição da família. Se foi, quando minha avó morreu tentando salvar isso aqui. Meu sobrinho me ajudou a assombrar. Nós planejamos fechar este lugar e comprar de volta a um preço reduzido. E funcionaria se não fosse por vocês, crianças loucas.